É porque o Max Power, gente, pra quem não sabe o que é Max Power Ele funciona para aumentar o pênis, entendeu? E dar força, muita força, mais energia sexual pra dar, a aumentar a líbido da pessoa para dar muito poder, entendeu? Muita ereção na cama Pra ter ereção forte, pessoa que quer potencializar mais é, o desejo sexual E aumentar o pênis, obviamente só que porque não para você não comprar porque tem gente que quer usar um produto assim que tem esse nome Max Power que é para aumentar o apetite sexual aumentar o pênis só que usa pensando que o produto vai fazer é, milagre pensando que vai você vai usar hoje seu pênis já vai ficar aumentar 2 centímetros amanhã já vai estar tá mais grosso, você vai, seu apetite sexual já vai melhorar assim de uma hora para outra. Não, não compra se você pensa assim não. Eu sei que nem é só de você, tem gente que pensa assim porque tem pessoa que faz vídeo falando que o produto funciona da noite pro dia, se usou na outra semana já, já tá tendo resultado. Não, né? não é assim gente, não existe mágica para as coisas, entendeu? Então, é, o Max Power funciona sim, só que você tem que usar... É, todos os dias, você tem que. É, são duas cápsulas, são em cápsulas, você tem que tomar duas por dia, uma 10 minutos antes do almoço e outra 10 minutos antes da janta. Mas todos os dias, você só começa a ver o resultado depois da terceira semana, gente. Então o Max Power está funcionando sim, ele aumenta seu pênis, ele vai aumentar seu pênis. É, quem sabe até uns 5 centímetros, 7 centímetros, mas também não vai ser da noite para o dia. É, aí você vai usando a longo prazo, obviamente, com uns dois meses, obviamente, seu pênis já vai ter aumentado uns 5 centímetros, uns 3, varia de pessoa para pessoa do seu organismo. Então o Max Power funciona assim. É, principalmente que exato pornô que aguenta ter aquela ereção que dura muito e tudo mais eles tomam essas coisas só que óbvio que está tomando há mais tempo por isso que já tem o resultado na hora entendeu então funciona só que não é da noite para o dia não é assim não o max power está funcionando para quem tem dúvida é, só que você tem que tomar todos os dias e os resultados você vai começar a perceber depois da terceira semana e quem não sabe onde compra Max Power é no site do fabricante, você compra, faz o pedido e chega na sua casa depois da aprovação da compra. É, chega em até 10 dias úteis, galera. E compra só pelo site, não vende nem LX, nem Mercado Livre, nem essas coisas não. O site, inclusive o site eu vou pesquisar, eu vou pegar para vocês, vou deixar aqui para ficar mais fácil na descrição do vídeo. Só vocês rolar o vídeo para baixo e apertar, e lá vocês vê tudo certinho. Mas se você pensa desse jeito, não compra não, porque da noite pro dia não funciona O produto funciona sim, mas você tem que ir usando como um tratamento Vai aumentar seu pênis, vai engrossar seu pênis, deixar você com apetite sexual melhor, com melhor desempenho na cama Mas se todos os dias e depois da terceira semana que você começa a ver os resultados Não vai ser da noite pro dia não Então compra, mas vai usando assim, gente Aí você começa a notar os resultados Aí se você continuar gostando, se continua usando e tem garantia também, para quem não gostar já de começo, só pedir o reembolso do dinheiro. Comigo, quando eu comprei, foi sim. Só que eu gostei, eu não tive que pedir. Eu gostei do produto, obviamente comecei a ver o resultado depois, da terceira semana. Então tá funcionando sim. Tá na descrição do vídeo site, quem quiser dar uma olhada. E se inscreve aí no canal, gente. Compartilha o vídeo, aperta em gostei, beleza? Falou, um grande abraço, até mais!